Olá, no vídeo de hoje vou fazer o balanço de 2017, falar um pouco do dia de hoje e do canal e traçar objetivos para 2018, por isso se no final gostarem. É só demonstrar, compartilhar com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudar o canal a crescer. Ora, este é o meu canal o RCX Drone aqui com os meus últimos vídeos colocados, os vídeos com algumas visualizações importantes onde até tenho aqui o maior pai natal do mundo nós estamos na época natalícia Ora, aqui no canal já comecei a alterar algumas coisas no último mês como por exemplo a capa já pus a capa com uma imagem mais suave porque eu quero o meu canal soft, não quero um canal de euforia, onde aqui por exemplo os meus vídeos, para todos os meus vídeos a partir de agora vão ter esta vinheta, Ora, eu tenho cerca de 62 vídeos feitos este ano, no mínimo eu quero pôr um vídeo por semana, provavelmente vou ter alturas que vou pôr dois vídeos por semana, que será, quando são dois vídeos será à terça e quinta, e quando é um vídeo só, é só à quinta, a partir das 18 horas. Ora, o meu canal, eu criei a 6 de 12 de 2016 onde eu tenho aqui esta frase porque eu quero aprender a construir, a voar e a dominar um drone por isso é que eu criei o canal, foi para aprender o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o F450 foi o frame, fazer o um unboxing do frame está aqui assim onde foi publicado dia 28 de 12 de 2016 Olá amigos, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Marco Figueiredo, e vocês estão no RCX. Eu disse aqui RCX, porque o canal inicialmente chamava-se só RCX, depois eu que acrescentei o drone, e como veem já alguma diferença, algum eco no, nos vídeos, onde eu agora tento melhorar isso, onde começo já a tratar o áudio, e agora futuramente para 2018 quero conseguir também tratar um pouco melhor a imagem para ver aqui um pouco mais da pérola do tesourinho de primeira. É lá para a parte de cima e como vem aqui não os montei todos. Aqui na lista de reprodução tenho o meu primeiro drone. Que foi a série que me deu o maior gozo em fazer, que aprendi muito, que o F450. Claro que teve aquele traje de cofinho, mas vou deixar cá em cima o card a mostrar o vídeo e a falar sobre isso. Onde tive outro projeto que era o microdrone do QX80, que atualmente agora é um QX90. Onde aqui também explico alguns pormenores de como funciona alguns componentes de um drone. Onde também passou aqui o Mi-Drone. O Mi-Drone não é meu, foi emprestado porque todo o resto do material que aparece aqui no meu canal sou eu que invisto, eu não tenho qualquer tipo de patrocinadora para construir os meus drones e para falar sobre algum material claro que tive que pesquisar primeiro muito e nunca escondi quais foram os canais que eu pesquisava bastante como aqui no canto eu tenho os canais Master estes foram todos os canais que eu fiz uma pesquisa e falei com eles se podia trazer aqui para o meu canal alguns assuntos que eles abordavam no canal deles. E eles foram todos 5 estrelas, disseram que sim. E deram bastante apoio quando eu tive muitas dúvidas. Como por exemplo, Coisas que Voam, o Mundo Drone, o MOL RC, o FPV Portugal, que é um canal português de drones. Aconselho a lá passarem. Onde tenho aqui o Vazam, que eu adoro, sou fã aqui do vanzé a maneira dele de voar é muito fixe é pena que cá em Portugal legalmente não posso fazer o que ele faz nos vídeos dele aqui o Drone Modelismo também é um canal muito porreiro aqui o drones For You. Esses foram os canais que eu mais pesquisei e que mais assisto para conseguir fazer algumas coisas no meu canal passando aqui para falar sobre assuntos mais internos do canal Neste momento o meu canal tem 9000 visualizações, quer dizer que o canal não é rentabilizado. Tenho 202 subscritores e hoje é dia 1 de janeiro e a é meio-dia. Ora, 202 subscritores. É assim, para quem quer fazer disto um bocado vida e... Querer ter alguma rentabilização para conseguir um extra para poder investir em mais equipamento para trazer para o canal Claro que estes 202 não chegam Mas para eu conseguir subir Aqui estes subscritores Tinha que deixar o mundo dos drones E criar um canal de entretenimento E não, eu quero criar um canal que tenha conteúdo que tenha informação útil para quando as pessoas precisam. Olha, ele fez desta maneira, ele fez daquela. E aquilo funcionou e vou fazer igual e fica a funcionar. Porque eu não quero ter um canal de andar aqui a partir de coisas. Claro que isso se eu andasse aqui a partir e destruir isto tudo. Claro que tinha muito mais subscritores. Em relação a estes 202 subscritores, eu só tenho uma frase para dizer. Muito obrigado, sincero por subscreverem no meu canal e acreditarem no meu trabalho e com isto vamos começar a falar em 2018 em 2018 eu aqui este número 202 gostava de estar aqui pelo menos 500 já só faltam 298 uh, o meu objetivo não é muito grande porque o canal também é um canal que eu estou a usar como um hobby porque a algumas alturas eu não vou ter muito tempo. Também poderia fazer sorteios. Mas é coisa que eu não quero fazer. Porque eu é que tinha que estar a comprar o material. Porque eu não tenho qualquer tipo de patrocinador no canal que me envie produtos. Para poder depois distribuir pelos subscritores. Um dos objetivos é chegar aos 500 subscritores. E para 2018, que é trazer dois projetos, um projeto que vai aparecer no meio do ano, será aqui o meu fantoche. Eu dou-lhe o nome fantoche, porque é tipo Phantom, mas é de brincar, por isso é um fantoche. Onde eu já ando a testar algum material. Ora, onde tenho aqui os dois guimos? tenho este e tenho aquele, que está ali no canto. Uh, provavelmente vou usar este que é o mais leve onde vou colocar aqui, onde tenho a câmara da Xiaomi colocada aqui também no, no fantoche e este TBS atualmente é para eu testar as placas porque esta placa é a placa que vou colocar aqui no, no fantoche e uma com este transmissor que está aqui onde tenho aqui também o GPS onde já andei a testar, e porque eu agora quero, antes de pôr qualquer tipo de vídeo sobre os novos projetos no canal, quero testar primeiro, como fiz tipo o F450, o meu primeiro drone só ao fim de meio ano é que o coloquei no canal, que era para ter a certeza que isto está a funcionar assim isto funciona bem, isto funciona desta maneira, se fizermos daquela maneira temos problemas por isso não devem fazer daquela maneira, mas devem fazer da maneira seguinte e é o que eu estou a fazer, estou a testar esta controladora que é a SP Racing com OSD integrado que é o desdof, a o deluxe onde irei colocar esta controladora, aqui no fantoche com o GPS com o transmissor de vídeo que é este VTX, muito pequenino e que é bastante potente muito bom mesmo tenho estado a usar no TBS mas entretanto como tive aquele pequeno precauço com o f450 já comprei outro frame porque esse frame que agora vem do 450 vai ser bom para fazer os testes por causa de serem X o TBS por ter o formato de TBS tu ter algumas dificuldades em testar a controladora por isso agora quando chegar o frame do f450 Vou começar a testar só no F450 e depois colocar ali. Por causa ser em X é muito mais simples, porque o fantoche também é em X. Mas isto é só para o meio do ano. Para o princípio do ano tenho outra coisa, que é nada mais nada menos do que... Vou fazer uma série com corridas. Este é um 210, um frame de 210. Vou fazer aqui um racingzinho. Engraçado, para aprender com este frame é muito bom, porque não vai ser este a ser montado, a eletrónica vai ser muito idêntica a esta, mas vai ser montado, este está aqui atrás de mim, este aqui assim, este aqui ao contrário, ainda está aqui com a fiarada toda, porque eu estive a montar só para ver se encaixava tudo cá no sítio, onde a série que eu vou fazer vai ser com este onde a eletrónica é toda idêntica é este o que muda, é mesmo só o frame é o formato do frame tem aqui a fiarada toda como eu expliquei, porque eu só montei isto para ver se isto ficava aqui hum, tudo a bater certinho se não batia em nenhum sítio a câmera não vai ser esta eu estou com, como toda a gente está com problemas nos transportes tudo começou a compra no exterior Uh, atualmente está tudo, não se sabe aonde Sei que saiu do país de partida Mas o país de chegada ainda não chegou E já lá vai algum tempito E como houve greves, entrou o Natal, entrou a passagem de ano Houve empresas que fecharam uh, Atualmente as coisas estão assim um bocado complicadas para As encomendas uh, para o nosso país E vou fazer a série a construir desde o zero onde depois também vou mostrar a configuração depois de fazer esta montagem toda já com a câmara correta com tudo soldado no sítio hum, não vou falar muito sobre nem o receptor nem o rádio porque? porque eu tenho um rádio da Flysky com um determinado receptor onde a maioria das pessoas querem já untar anis também eu gostava de ter um Taranis, provavelmente irei fazer algum esforço para tentar comprar um Taranis não a versão Master, mas a versão de entrada, provavelmente o QX7 por aí estou a pensar seriamente em comprar um aqui para o canal mais uma vez repito, todo o material que entra aqui no meu canal a grande maioria é investido por mim, a porcentagem mais pequena, são colegas que compram e depois me entregam para eu mostrar aqui no canal do resto é tudo comprado por mim por isso é que eu tenho que esperar algum tempo até agora ter o meu segundo rádio o meu primeiro rádio da Flysky foi muito bom e continua a ser muito bom para quem não quer gastar muito e divertir-se um pouco aquilo funciona muito bem nunca tive qualquer tipo de problema com ele mas vou querer depois um patamar mais acima e quero começar já a entrar nos tarandes. resumindo este vai ser o meu primeiro projeto deste ano não sei quando é que vai sair o projeto porque eu primeiro tenho que montá-lo, fazer as gravações. vou a voar, editar os vídeos e só depois sim começar a sair todas as semanas um vídeo. E para o meio do ano vou fazer a montagem do fantoche. Onde a minha preocupação é conseguir arranjar equipamento barato e conseguir pôr o drone com boa autonomia. Uma, uma das coisas que eu quero é ter as baterias normais onde vou querer usar este tipo de baterias podia comprar já daquelas baterias que existem para o Phantom 2 ou Phantom 3 mas são bastante caras e eu quero aproveitar as baterias que cá tenho a ideia é conseguir voar com este tipo de baterias ainda estou um bocado indeciso se vou usar 3S ou 4S o drone vai ficar preparado para 4S eu é que ainda não sei se vou usar só o 3S ou o 4S. De resto, espero que vocês tenham entrado com o pé direito em 2018. Que se tenham divertido bastante. E que tenha corrido tudo muito bem. E desejo-vos a vocês o dobro que vocês me desejarem a mim. Por isso, até já!